Sejam bem-vindos ao Trabalho em Revista, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho, aqui de Mato Grosso. Empresa de transportes de aves é absolvida de dano moral coletivo por não pagar lavagem de uniformes. E você vai ver também. Jornada de trabalho excessiva pode trazer danos à saúde do trabalhador. Inclusive transtornos de ansiedade, depressão, a depender do perfil né, desse trabalhador.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 Descanso é fundamental na vida de qualquer pessoa. E a lei prevê que todo trabalhador tenha pelo menos um dia de folga por semana. E isso porque a jornada excessiva pode trazer danos à saúde. Na matéria a seguir, você fica por dentro dos detalhes relacionados ao repouso semanal. Um dia para descansar, curtir a família, recarregar as energias. É quase que sagrado para Tiago. Ele está há dois anos e três meses nessa empresa e o repouso semanal dele é sempre aos domingos. Todo o gás que volta na segunda-feira vai começar mais uma semana cheio de trabalho. Para quem trabalha aos domingos ou feriados, a legislação prevê pagamento dobrado, além de folga em outro dia da semana. A lei prevê ainda que pelo menos uma folga do mês caia no domingo. Quando se trata de comércio, é, o trabalho no final de semana, no domingo, por exemplo, ela já é, é obrigatório. Então, o que, vai o que vai acontecer é que vai trabalhar em regime de escala. Mesmo se o empregado faltar em um dos dias de trabalho, ele não perde o dia de folga. Ele perde o direito ao recebimento do valor do repouso semanal remunerado. Mesmo assim, tem que, tem que avaliar o seguinte, se esse período que ele faltou, é justificado ou não, mas não perde, não tem como ele perder o direito ao repouso. O repouso semanal protege o trabalhador de uma jornada excessiva. Esse descanso pretende garantir uma melhor qualidade de vida diminuindo alguns riscos à sua saúde. O trabalhador ele necessita desse repouso semanal porque ao longo da semana ele vem de uma rotina, né, que ele funciona muito no automático e ali há um acúmulo de estresse, de coisas corriqueiras mesmo do dia a dia, do trabalho e nesse final de semana é a oportunidade que ele tem de estar tá fazendo uma recuperação da saúde dele, tanto física quanto mental. Como que ele faz essa recuperação? Através dos momentos de lazer, né, o momento com a família, em estar com as pessoas né, que ele gosta, até a própria atividade física. Com essa recuperação, ele está evitando o quê? Ele está evitando um acúmulo de estresse, porque esse acúmulo de estresse é o grande vilão que pode estar tá levando ele posteriormente a um adoecimento, inclusive transtornos de ansiedade, depressão, a depender do perfil né, desse trabalhador. A empresa de transportes de aves foi absolvida de uma condenação de dano moral coletivo em uma ação que questionava o fato dela não pagar pela lavagem de uniformes. Veja essa decisão agora no quadro Direto de Brasília. A ação movida pelo Ministério Público do Trabalho foi julgada inicialmente pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4 a Região, no Rio Grande do Sul. O MPT alegou que a empresa descumpriu a legislação trabalhista em relação às normas de saúde e segurança no trabalho. Na ação, o Ministério Público do Trabalho pedia indenização por dano moral coletivo, alegando que a empresa descumpriu a legislação trabalhista em relação às normas de saúde e segurança no trabalho, já que os uniformes são equipamentos de proteção individual contra os riscos físicos e biológicos aos quais os empregados estão expostos. Ainda de acordo com o MPT, a conduta da transportadora de transferir aos empregados o custo da higienização dos uniformes também geraria riscos à saúde pública, pois a má higienização deles poderia transmitir doenças. Para o TRT do Rio Grande do Sul, embora o procedimento da empresa possa estar em desacordo com a legislação, não há norma expressa que defina os uniformes como equipamento de proteção individual contra riscos biológicos. Dessa forma, não se poderia caracterizar a conduta como geradora de danos morais coletivos. O caso, então, foi parar no TST. A relatora na quarta turma, desembargadora convocada Selene Ferreira Amaro Santos, assinalou que o TRT entendeu que o ato praticado pela empresa não causou dano ou perigo à sociedade de modo a gerar o dever de indenizar. A desembargadora explicou ainda que, para entender de forma contrária, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela súmula 126 do TST. Por unanimidade, ficou mantido o entendimento do TRT. A dúvida no quadro É Direito de hoje é sobre o limite de atestados médicos no trabalho e convidamos o juiz Marcos Vinícius para responder a esta questão. Acompanhe. Meu nome é Débora. Existe limite de atestado para levar para o meu chefe para eu não ser demitida? Oi Débora, tudo bom? Veja bem, não existe na lei uma delimitação expressa sobre a quantidade de atestado. O que ocorre é que você apresentando atestado médico sobre a mesma CID ou mesmo grupo de doenças, mesmo que não ultrapasse o período de 15 dias que ocorre a suspensão, que todo mundo sabe, que vai direto para o INSS, se não prazo de 60 dias esse atestado for da mesma CID ou mesmo grupo de doença, automaticamente seu contrato vai ficar suspenso. Por outro lado, cabe frisar que atestados entregues de forma ordinária, em sequencial, é direito do empregador poder verificar ou não a sua validade, até porque a lei permite uma certa gradação, ou seja, primeiro vale a certidão ou o atestado do INSS, depois do médico da empresa para depois do médico particular. Se tiver uma diferenciação, o que vai prevalecer num primeiro momento é do INSS, depois do médico da empresa para depois do seu médico particular. E é claro que em caso de divergência, é o Poder Judiciário que vai adentrar na validade ou não da, do ato. E você também pode participar. Envie sua dúvida para a gente no e-mail comunicação.trt23.jus.br E uma empresa de pneus do município de Rondonópolis foi condenada pelo TRT de Mato Grosso por não cumprir uma proposta de emprego. Veja essa e outras notícias no Giro da Semana. O Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso reverteu a justa causa de um mecânico que trabalhou por quase 20 anos em uma empresa de ônibus. O trabalhador recebeu uma ordem que se recusou a cumprir, trocar uma bomba d'água em um ônibus cheio de passageiros que estava parado em Chapada dos Guimarães. O motivo da recusa do trabalhador seriam intensas dores nas costas. A ordem não cumprida resultou em uma demissão por justa causa. Após a morte do trabalhador, os filhos moveram um processo trabalhista. Entre os pedidos estavam a reversão da justa causa e o pagamento de indenização por danos morais, devido à dispensa que, segundo a família do trabalhador, ocorreu de forma discriminatória, já que ele estava doente na data da demissão. Os argumentos dos filhos do falecido foram bem-sucedidos e a segunda turma do TRT afastou a demissão por justa causa. No entanto, a turma entendeu que não houve discriminação, sendo negada a indenização por danos morais. Uma trabalhadora foi indenizada após a proposta de emprego não ter sido cumprida pelo gerente de uma empresa em Rondonópolis.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 fez com que a funcionária pedisse demissão em uma loja de decorações. Dias depois, foi surpreendida com a notícia de que a vaga prometida não estava mais disponível. As conversas pelo aplicativo do WhatsApp serviram como provas. Após verificar as mensagens e ouvir as partes, a segunda turma do TRT de Mato Grosso manteve nesta semana a decisão de primeira instância, que condenou a empresa ao pagamento de R$ 10 mil reais de indenização por danos morais e R$ 6 mil reais por danos materiais. Os prazos processuais e regimentais estarão suspensos na Justiça do Trabalho em Mato Grosso no período de 25 a 29 de setembro. A suspensão será para a realização da segunda semana jurídica de 2017, o evento, que reunirá em Cuiabá magistrados e servidores, é parte do programa de aperfeiçoamento continuado dos magistrados. Além das varas do trabalho e do tribunal, a suspensão atinge também a Coordenadoria de Apoio à Execução e Solução de Conflitos e Coordenadoria de Contadoria. As audiências também estão suspensas, permanecendo normal, no entanto, o atendimento ao público em todas as unidades judiciárias. Música e a gente também vai conferir o que está rolando nas redes sociais. A Júlia separou o que teve de melhor no perfil do TRT de Mato Grosso no Facebook, e você confere agora. Oi, Ezequias! Tudo que tem de interessante nas redes sociais vem parar aqui na nossa página. Mas é claro que o foco é sempre colaborar com o aprendizado sobre direitos e deveres trabalhistas. Sabe aqueles conselhos que a gente recebe dos pais sobre ter sucesso na vida? Então, conselho bom nunca é demais. Por isso, nós também podemos aprender com os guerreiros super Saiyajins, A nunca se incomodar e sempre buscar evoluir. Eles dizem que para ter sucesso, você precisa treinar e buscar crescer profissionalmente sempre. Não é bacana receber uma motivação assim? Acredito que muita gente gosta, né? Tanto que mais de 170 internautas curtiram o post. E foram muitos comentários. A Laura Andreia disse que o filho amou a postagem. Ele é muito fã do Goku. Tá vendo só, gente? Esses guerreiros dando bons conselhos a nova geração. Muito bacana. E olha só o que não é muito bacana, mas é a realidade. Muito se fala da quantidade de ações que tramitam na Justiça do Trabalho. Mas nem todos sabem que boa parte dos processos trata do pagamento das verbas rescisórias. É o que mostra este post. É exatamente assim que a gente fica quando descobre que metade dos processos trabalhistas pede o pagamento do salário, décimo terceiro e férias não quitadas pelo empregador. Direitos que não deveriam nem chegar ao tribunal, não é mesmo? Mais de 160 pessoas compartilharam, até porque uma informação como esta precisa realmente ser compartilhada, né? E você aí de casa, gostou? Então curta agora mesmo a nossa página do Facebook do TRT Mato Grosso. E você também pode seguir a gente no Instagram e ficar sempre conectado com a Justiça do Trabalho. E é claro, bem informado. É com você, Ezequias. Obrigado, Juri.